Bom, tropa, começa mais um vídeo da série favorita das Tias e Tios do Zap, onde nós vamos ouvir a lamentação dos arrependidos de Lula. Lembrando que quem der risada vai para o inferno, porque é um povo sofredor, que foi enganado por um ladrão, certo? Então, vamos começar primeiro com a notícia aqui de que governo Lula corta auxílio gás de mais de 250 mil famílias declarações desastrosas, com o Brasil se tornando uma párea mundial tá tendo que ter uma economia, não é mesmo? Aí como é que faz? Vamos cortar os auxílios dos pobres Ah, meu Deus do céu, isso só fica melhor aqui Vamos para a primeira arrependida do dia. Soltas e baixas, produção. É o caso de Dona Josefa, de 63 anos. Coitada da Josefa, velho. Essa daqui com, com o bolé do MSD. Antigamente eu recebia auxílio emergencial todinho. Não vou mentir, recebi. Antigamente, né? O que ela quer dizer? O ano passado, com o Bolsonaro. recebi tranquilamente, bra, bra, bra, recebi. Isso daqui é o que acontece quando você não é grato. Por aqueles que estão te ajudando. Achou que, que com o Lula você recebeu o dobro de auxílio? Corta pra realidade. Depois, agora foi... Cortaram. Putz. Quando eu vou procurar saber, a senhora não tá no perfil. Que perfil? Que eu não tenho nada. Ô, oh, dó, que perfil? Que perfil? Tá cortada. Tá cortada, faz o um L. Mais uma que faz o um L aí. Ah, não pode rir não, tá? Vocês não podem rir não. Corta para o segundo aqui. Continuar conversando com o pessoal aqui, meu amigo. Boa tarde, o senhor está aqui desde que horas? Mas eu estou desde 5 horas da manhã. Cheguei 5 horas da manhã, ainda não fui atendido. Agora eu fico pensando assim, né? Não... Acordou 5 horas da manhã para receber o auxílio. Será que para acordar 5 horas da manhã para trabalhar estava difícil? Lembrando, aqui está mostrando o relógiozinho aqui 13h21, ou seja, 1h21 da tarde. O cara ficou o dia inteiro ali para receber o auxílio. Na hora da gente voltar no presidente Lula, né? Aí a gente voltou, o Nordestino botou ele lá em cima e agora ele faz o que por nós? Me diga aí. Você chegou a pegar alguma senha aqui? Não, não peguei senha nenhuma ainda. Não pegou senha nenhuma? Ainda vai entrar, ainda vai receber. Fila de gente para receber esse auxílio. A fila. Até agora o cara não recebeu. Um ticket ali, nada. Olha isso aqui na direita, tá tampando o rosto de vergonha. Eu não quero nem aparecer. Né? Cadê que me veio? O não tem uma previsão ainda, não né? Não tem previsão. Não sei nem se eu vou conseguir sair, porque na hora de voltar eles querem volta Agora na hora do... Na hora de... Benefício. Continuar conversando com o pessoal aqui... É, né? velho. É, velho. Vai ser difícil, não é mesmo? Tá difícil a vida do pobre trabalhador. Vai receber o auxílio? Nunca. Aqui é outro. Não sei quem que é isso. É um vereador, alguma coisa do gênero. Mário. É um governo que procura mantê-los Em um sofrimento que parece não ter fim Principalmente para nós Que somos nordestinos Eu sou paraíso Ué, ué Bano. Ué, achei que era o oposto Eu sei o que a mulher nordestina passa a mãe de família Batalhadora A cara de raiva <risos> E você tá sozinha, viu minha amiga Só tem eu, só tem eu Lutando por você tinha um deputadozinho aí que abriu a boca, desapareceu, foi-se embora. Só ficou eu, minha amiga, mais ninguém. Lula. Só ficou eu, amiga do meu coração, mais ninguém. É, tá todo mundo esbanjando, foi todo mundo junto com o Lula pra Europa. Que tristeza, presidente Lula. Que golpe duro o senhor deu aqui no meu coração. Uh. Mais alguém sentiu uma vibe aí daquelas amantes traídas? Meu Deus do céu. Não para não, essa daqui ficou top, hein? Essa daqui ficou top. Lula, oh, oh, o que você tá fazendo com sua blusa? What? What? <risos> Será que ela ficou puta da vida? Será que ficou brava? Tá com fogo, mano. Tá com fogo. Que é isso? Primeiro você aparece e você acha. Não, você é a Luísa, velho. cara Lula, o que, que eu tá fazendo com sua blusa? Vai tacar fogo na casa, mulher. Cuidado, velho. Caralho. Comprei blusa cara pra voltar no C. que, Lula? O que eu faz com sua blusa, ó? Ema ela, ó. Ó, jogar fora, ó. tu ganha nada com isso, seu ladrão. sem vê bom aí, que, seu ladrão? Você traga o novo, Caralho. O <risos> tá pegando fogo na mão dela, não tá nem aí, filho. tá nem aí, tá com raiva, tá com ódio. Ah. Nossa, mano. você lembra de algum bolsonarista queimar a camisa do Bolsonaro? Sim, ele cometeu erros, todo mundo comete erros, todo mundo é ser humano. O único erro que o Bolsonaro cometeu foi de tentar nos ajudar e não conseguiram. Esse foi o grande erro do Bolsonaro, mas tá aqui, velho. Nos quatro meses as pessoas já estão tacando fogo na blusa do Lula. Meu Deus do céu. que é outro? Revoltadaço. Nem o que comei. Eu não posso reclamar do presidente Lula gastando 65 mil com sofá e uma cama, não? Eu não posso reclamar do presidente Lula que gastou quase 500 mil num hotel em Brasília, tendo aquele monte de casa pra ele ficar em Brasília? Posso sim! Posso porque eu não sou um otário! Ah, se você votou no Lula, há controvérsias! A controvérsia. Eu não sou a um tieta de ladrão que nem vocês. Eu votei em Lula, mas isso não me dá o direito de continuar apoiando coisa errada. Gastadeira, pé do laia, é o que Janja é. É o que Janja é, o que Lula está sendo. Vai, compra gravatinha de mil reais. Vai lá, esbanja. Aí é esbanja, não é mais Janja não, tá? É esbanja. Gastando dinheiro público em excesso, dando mau exemplo, humilhando nossas crianças que dormem na rua. Que presidente de esquerda do caralho é esse? Que presidente responsável do caralho é esse? Que até agora não fez nada pelo nosso povo e tá gastando nosso Ah, no... isso não vai sair na Globo, na CNN, na UAU, no Felipe Neto, nada. É o povo reclamando nas redes sociais. O que vocês acham tão estão com desespero pra censurar essas turmas todas? Vai proibir, tá chamando os caras de um monte de coisa. Esse cara tem que ir pro encarar das fake news, tem que ser censurado, tem que ser deletado da internet. A menina hoje no mercado que eu presenciei, eu vi, Lula, pelo menos, você tem que consertar esse erro aí. Lula, os povos já estão tá começando a roubar para comer. A menina hoje no mercado que eu presenciei, eu vi, ela não estava roubando para usar droga, não. Ela estava chorando mesmo quando o cara pegou ela roubando. que Eu paguei, eu paguei. Eu disse, deixa aí que eu pago. Eu pago. O leite é a farinha do Migal. Porque eu de, deu pra ver que a menina não era usuária de droga, a menina tava roubando pra comer, a menina começou a chorar. eu acho que ninguém rouba leite, mingau, pra usar droga. O cara chega lá na biqueira, o que, que você tem aí? Um litro de leite, mano, vamos trocar um litro de leite, aí um mingauzinho numa pedra de crack. Ah. Chorar. Quem disse a você que a menina queria devolver o leite? A menina não queria devolver o leite, não. Ela tava tipo assim, ó. Eu morro, mas eu não dou, porque as crianças dela, ela disse que tava, tinha um no braço, aí a gente tinha mais duas em casa. Pequena. Que deixou a menina olhando que tava com fome Lula tá errado Lula você tá errado você tem que ver esse erro seu aí não tem que ver nada mano vocês fizeram ele o que mano quem tem que ver é você espetista quem tem que acordar para realidade mano é bolsonarista fascista nazista não sei o que não sei o que vai lá vai lá vota no cara vota no cara depois tenta cobrar tá entendendo que bolsonaro ele deu auxílio Bolsonaro. Oh, meu Deus do céu, Bolsonaro. God. Esse Para é o... os povos não começar a roubar. Tá entendendo? Porque ele sabia muito bem que ia começar, o, os emprego ia começar a parar. Ninguém ia ter emprego não, por causa da pandemia. Tá entendendo? As vagas de emprego, ó. Brecou, ele sabia que já ia brecar. Tá entendendo? Então ele botou auxílio, você foi lá e te tá cancelando o auxílio de todo mundo. Já começou os povos roubar. Pra... É exatamente o que o Lula quer, velho. É, é a divisão mais perfeita que tem no socialismo, é o pobre roubando. Comer. Lula, pelo menos esse erro aí, dá pra você consertar aí? Dá pra... Tem, tem coração, Lula, você não tem coração não, é diabo. Você não tem... que Deus, prende essa mulher, prende essa mulher, coloca ela no inquérito, coloca ela no inquérito, chamando os caras de um cara diabo, como usa. não, é, porque os povo já tá começando a roubar para comer, rapaz, você não tem Deus no coração, não, é? claro que mas, não, rapaz, tô me mas rapaz, tome vergonha achou, descobriu agora, tá descobrindo agora que Lula não tem Deus no coração rapaz, procure seu lugar de presidente, rapaz, é por isso que eu digo, você não é digno de estar sentado na cadeira do presidente, não Aqu aquela cadeira ali Digo, nunca pensei que eu ia dizer uma coisa dessa Que era pra estar sentada ali, era Jair Bolsonaro Putz, <risos> Jair Bolsonaro Já se arrependeu rápido demais, não é mesmo? Agora, pra que diabos os povo lhe elegeu Pra você estar tá fazendo essa merda, né, presidente? Presidente, tá todo mundo decepcionado com você Eu digo a você, você foi eleita presidente Mas pra mim o Brasil tá sem presidente Rapaz, como é que fica, hein? Né? Como é que fica depois dessa, não é mesmo? Olha, né? Tem um aqui só pra fechar da Rede Gobels. Você já pensou? Meu Deus, gente. Olha lá. Sobe o som, sobe o som que eu quero ouvir. Eu quero ouvir essa história aí, vai! O cara tá revoltado ali coisa, não é sei Aqui, cara, vai tomar no cu! Ah, vai. Você é. também, a gente não tem nada a ver com isso. Deixa aí. Pode deixar lá, vamos deixar pra cobertura, que é isso? O cara tá com raiva em descontar, a gente tá mostrando o problema aí pra todo mundo. Ah, tá com raiva a gente vem mostrar. A gente só passa as notícias verdadeiras, mano. Por que os caras tão bravos com a gente, hein? hein? Pô, a gente não tem nada a ver com o Lula. A gente só passa a notícia verdadeira. Ai, Globo, eu explico pra Globo. Ou vocês explicam para Globo, não é mesmo? <risos> ai, ai, me diga aí a opinião de vocês sobre esse vídeo. Se tiraram uma risada, você já tem um lugarzinho no inferno para vocês, tá bom? Pode ter certeza, porque é um povo sofridor, que foi enganado. Mas é isso, tá bom? Como brasileiros, brincadeira à parte, a gente ri da desgraça, porque é a única coisa que sobrou para nós. Por último, participem da nossa nona rifa e concorra a mil reais no Pix, Compre 4 ripas, leve 5 e até a próxima. Tchau, tchau.